E aí clã aqui, hoje a gente está voltando com Ghost Song, maneira é sensacional para PC e multiplataformas. A gente está fazendo a gameplay um pouquinho acelerada, não tanto quanto eu imaginei que seria, mas estamos indo. Hoje a gente vai achar a última peça da nave, que é a peça rosa. Vamos lá! Muito bem, no último vídeo a gente obteve a peça vermelha e entregou ela. A gente também entregou Contro... a espada. Nem ia pegar, mas acabamos pegando para facilitar a vida. Também o a habilidade de roubo de vida Daqui para frente o jogo tá relativ, relativamente fácil é, Também não, não tem nenhum chefe tão difícil quanto o que a gente encontrou no último vídeo Mas tem oh. um chefe bobinho Hi. Tá evitando diálogo? Nada disso importa, só quero ver o fim então a gente ia dar um fast travel, mas sinceramente não precisa. É mais próximo do que o outro. A gente está mais próximo do que o outro ponto. Beleza. Agora tem esses bichão, ó. Eles não estão bravos com a gente porque a gente não mexeu com os filhotinhos deles, mas se a gente mexer, nem se for sem querer, aí.. aí você vai ver que é bicho difícil. Pior que dá um achievement se você.. se você derrotar 20, 10 a 20 desses bichinhos, os animais, né? Como o nosso robô fala, Ele dá um achievement. A tristeza, né? Por enquanto eles estão mansos, estão super mansos pegáveis. E a gente já chega onde Onde vamos encontrar A quinta peça Vai é, é pra cá Ó, Tá vendo? Quieto. Beleza Life um aqui é tão simples Praticamente nem usa os, os recursos De recuperar a vida mais raro Muito fácil, para obter só tem que derrotar um chefe né? A gente vai explorar, né, pelo menos um pouquinho Aí os Corrides Ali tem um negócio um Amplificador de núcleo Isso faz com que a gente recupere mais vida A gente não conhece nada aqui, então não custa nada explorar, né Oi Porque a área se si, O perto que a gente vai encontrar é simples. Então, tá. não custa nada aí. Por mais HP que a gente perca É absolutamente irrelevante Olha lá, o bicho, tem vários pulos loucos A gente nem vai é com dano Isso parece grande e Daqui a pouco ele corre Nano Boost. O que o NanoBoost faz? Aumenta a quantidade de na, NanoGel que a gente tem para inimigo derrotado. Isso é legal. Late games, quiser comprar todos os itens do jogo.. Ou subir mais níveis ainda para ver quão fácil fica. Esse jogo tem mil gamer. Né? Covid estão no termos acerto né, gente. Tranquilíssimo a gente encontrou eu sei daqui que a gente já tinha passado Vou ver como a gente está correndo muita coisa fica meio inexplorada sem explorar né mas apesar disso Fazerá, zerar bem, zerar fácil. Tem muito item que é extremamente forte. Vamos descendo. Tiveram as mães de fazer um pedaço que não tem nada. Não tem nada, cara. Parece que tem um monte de coisa, mas não tem nada. Porque o envolvedor fez isso com a gente. Viu esse tanto. A gente fica tirando nas paredes sem razão. Estamos pertinho. Vem pra cá. Beleza? Um save. Tem um robô pra gente fazer o upgrade, né? Usar essas 1900 negócios. E tem, que bom! Tá o nosso Resolve, nosso Power. Sempre opto pelo Resolve do que o HP em si. HP sozinho, subir, não tem graça nenhuma. O boneco debaixo d'água é inútil, né? Na base da quebrando parede, consigo encontrar o um caminho. Olha lá, fantasma. Isso aqui? Tá no gel cluster. Eu tá vou treinar no gel cluster. Tá na parede sempre. no chão está se embrenhando em um lugar cada vez pior olha só que beleza como ele é muito parecido com aquele bicho que é extremamente agressivo eu vou evitar bater neles. Não sei se tomar nada, não tem nada. Quer dizer, agora parece que tem. Né? Chegamos aí nos slimes. A gente encontra um chefinho. Ó, a gente também está usando um módulo que não aumenta absurdamente o nosso dano físico. Olha o Vec. Então dano não existe mais né? Oh! Mais um, mais um! O <risos> é que é drop? Uma arma! Love Bloom H, essa é bomba! musiquinha que indica que encontramos a peça, a última peça vamos aqui ah, uma semente, essas sementes elas aumentam em nossos parâmetros para sempre tem uma que compra aqui Aumenta temporariamente, mas sei lá, uma porcaria Para que que aumenta temporariamente? Nem tem porquê Isso que é relaxante <risos> Peraí Olha, eu tô tirando uma parede tá Olha teto Comparado com os últimos vídeos esse aqui foi um passeio né? Muito simples. Vou entregar aí a Vou entregar a peça que é o mais enjoado, né? Porque encontra é todo tipo de contratempo no caminho. Fica tá bom aí para ilustrar, poderia simplesmente cortar e dizer, ah, entrega uma peça e está tudo certo. Aqui não tem alguma coisa não? Tem um outro lugar que tem alguma coisa, tem tipo, um pedaço de água. E aí? tanto de dano que a gente tomou e o resultado final absolutamente significante não vamos usar nem uma um rio sequer só dar uma olhada no mapa esse ver gente está indo para o lado de círculo né? Não usamos nada relamos tudo que a gente já veio, então deixa pra lá Deixa junto com a corrida Deixa curtinho isso então, infelizmente vou ter que atirar nesse bicho ignorância essa espada com estilo. Vamos salvar porque é sempre bom salvar. Quando você tá com as peças nas costas, não você volta por ponto que você pegou a peça. É muito triste. Como a gente matou agora todos Todos os bichos estão levemente irritados aí com a gente É, estamos quase lá a impressão que aqui tinha um caminho Nada. Oh! Oh! <risos> eu não manjei a quest dessa menina, não. Na minha primeira gameplay eu tentei entender aí qual é que é. Bom, agora a gente entrega a peça. O menininho. Para conversar, ficar feliz e tal, a gente dorme, acorda. Perfeito, agora tá todo mundo contente aí na frente da nave. A gente conseguiu as cinco peças para conversar com a nave. Conversar um pouquinho com ela. nem precisava ter falado com claro. ele bom, é isso, acabou tem... a gente explorou até que bem e... e no próximo vídeo, final, a gente vai explorar uma área pra cá fazer o final não sei se dá pra dizer se é o final bom ou ruim mas tem dois finais que a gente conseguiu fazer Fazer o primeiro depois mostrar como é que faz o outro, é mais enxoadinho É assim então pessoal, gostou do vídeo? Gostou da... Tá gostando da nossa série? Deixa o like, se inscreva no canal, nos nossos vídeos a gente joga jogozinho de Metroidvania recomendações. Esse jogo é os 3 em 1. E deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o então, próximo vídeo. Fica mensagem amizade.